Eu estou dando esse exemplo, mas pode ser qualquer tipo de exemplo. tá? Você tem um Mastercard Black, tem um Visa Infinity, tem um Visa Infinity, tem um America Express, tem um Elo Diners. Cinco cartões. Para que mais? Para que mais? Para que ter 20 cartões do Itaú? De varejo. Para que ter três, quatro cartões do Bradesco? Seis do Santander? Cinco do BRB? Cara, não tem lógica isso. Então, assim, se você tem noção do que está acontecendo, eu, no seu caso, eu focaria de que forma? Escolheria, como eu falei para vocês, que agora, eu peguei o exemplo do Juliano Vieira, e olha para você ver aqui, ó sem mentira nenhuma, tá, pessoal? Sem mentira nenhuma. Você pega esse cara aqui, ele tem o América Express, 100 mil. O Ducks, 50 mil. O Infinity tudo Azul 50 mil. O Pão de Açúcar, 50 mil. Os dois do Itaú, 80 mil. Você pega o Santander Infinity, 50 mil. Você pega o C6 Bank, 100 mil. Você pega o Diners, 100 mil. O Juliano tem 580 mil reais nesses cartões. Uma pessoa normal, uma pessoa normal que não é empresário, consegue gastar 580 mil reais no cartão de crédito? Pessoal, isso daqui, esse limite que está aqui nesses cartões, é uma analogia que eu estou fazendo desse cartão com o Juliano, tá? Não que ele faça isso. Esses cartões, em mãos de pessoas erradas, que o banco deu 580 mil reais, o cara faz um estrago financeiro na sua vida. Ele não dorme mais na vida. Um cara que tem a cabeça, ele não dorme mais. Bandido não, bandido vai dormir tranquilo, oh, maravilha. 580 mil reais eu vou para os Estados Unidos e nunca mais eu volto. É assim que eles pensam. Mas uma pessoa direita, é um, 600 mil de cartão de crédito, pagando anuidade de 10 mil por mês, para ter esse monte de cartão que não usa, porque é assim, eu falo para você com toda a propriedade. Vou falar para vocês com toda a propriedade. Esse cartão pontua o máximo 7, ilimitado acesso à Lavip para fora do Brasil. Esse cartão te dá três passagens grátis. Você usa... Tem por que, então? Não, não viaja, não usa. que o Juliano pode escolher três passagens nacional ou uma internacional e duas nacional. Então, se o Juliano tem, tem esse cartão e não viaja nunca com esse cartão, por que ter esse cartão? Por que ter esse cartão? Esse cartão te dá desconto em 20% no pão de açúcar. Tem pão de açúcar aí? Não, não tem. Para que ter esse cartão? Esses cartões não te dão nada. Esse cartão te dá o Companion Pass... Se você atingiu o diamante, não atingiu, não serve para nada. Esse cartão não serve para nada também. Esse Dailys ainda tem os benefícios do Elo Flex, que é uma maravilha. Música, streaming, né? Então, OK. Maravilha. Esse cartão só serve para viagem, mas nada. Para que que eu quero isso daqui? Então assim, eu faço uma limpa e fico com o melhor cartão dois Unlimited, o, o Dux e o Tudo Azul, enfim, se eu viajar, pelo menos no Brasil, ele tem três passagens grátis. Se ele não usa nenhuma, para que eu quero esse cartão de viagens? O Smiles, eu tenho direito a uma passagem diamante grátis, 15 por 35 mil milhas. O Juliano não viaja, para que eu quero esse cartão? O ano passado eu perdi uma passagem de cortesia da Smiles, perdi seis. 35 mil milhas fixas que eu poderia viajar no final de ano. Eu não fui. Esse ano rodou. Eu tenho 15 passagens por 35 mil milhas. E tenho uma cortesia grátis. E não emiti ainda. Né? Então, quando você tem um, um cartão bom, com produtos bons, e você não usa o cartão, não tem por que ter tudo isso. Você já sabe o seu potencial. Por exemplo. O Juliano tem esses cartões aqui. Vocês têm dúvida que se ele pedir um cartão americano vai ser reprovado? Vai ser aprovado. Pode ter certeza. Se esse cara pedir um cartão americano, vai ser aprovado. Mas ele falou pra mim, eu não viajo. Pra que eu, quero? eu não viajo fora do Brasil porque eu quero um cartão americano. Né? Então, isso tem que ser colocado em prática. Tá? E, e a ideia nossa aqui não é você é, fazer o... A ter a maior quantidade de cartões de crédito, não é essa, a ideia não é essa, a ideia é você ter assim, por exemplo, você estava com o cartão Pão de Açúcar, aí aconteceu essa tragédia Pão de Açúcar, era seu único cartão bom, agora você tem uma opção de ter um cartão melhor que o Pão de Açúcar, maravilha, você dá o um upgrade a esse cartão melhor que o Pão de Açúcar e cancela o Pão de Açúcar, aí o que acontece, você estava com o cartão é, do Itaú, é, Platinum. Tudo azul. E agora aconteceu um milagre, você conseguiu fazer dar upgrade ao infinity. Show de bola, o seu plástico foi cancelado, você deu upgrade ao infinity. Então você escolhe uma quantidade de cartões bons e fica com ele. Esse membro do canal aqui agora, esse membro aqui do canal, Juliano calculou, e che... mais de um milhão, Juliano? Que loucura, hein? E eu achando 500, mil. Esse membro aqui do canal agora, Mandou para mim aqui agora, Leandro, eu abri uma conta com o seu gerente do Itaú, Pedro Sinalite, o Henrique, gerente do Dalton, e passaram alguns dias, o Itaú colocou para mim a opção de pedir esse cartão. Ou seja, no site do aplicativo dele, o Itaú liberou para ele o The One, E aí ele veio em mim e falou assim para mim, Leandro, você acha que vale a pena? Porque eu atendo por dia no WhatsApp, eu tenho 600 membros no WhatsApp. Mas eu atendo 150 por dia. E esses pessoal que me chamam aqui, esses membros, é para tirar orientação. Então aqueles que me escutam ok, quem não me escuta bem também. E ele falou assim, Leandro, o que você acha? Eu falei para ele o seguinte, olha. É o melhor cartão do Itaú hoje na versão alta renda. Não falei no baixa renda. Falei alta renda. E esse cartão, ele tem um toque de luxo. O Master Assis Black Itaú Personalité. Ele tem concierge exclusivo Personalité. O cartão é feito de metal. O cartão é um brinco. O cartão é um luxo. O cartão é bonito. Né? O cartão pontua bem. Só que a anuidade desse cartão é cara. Se você tem cunha, cunhão, para pagar... 340 reais por mês para ter esse cartão e usar os benefícios que ele te oferece, peça esse cartão. Se você não vai viajar, não usa os benefícios, não vai usar o cartão no dia a dia, não peça esse cartão. Porque não é porque está aprovado para mim que eu vou pedir. E mais um exemplo. O Aeterno estava aprovado por Juliano Vieira. O, o Shane foi o primeiro a pegar e tal. O que, que o Juliano falou pra mim? O que, que você acha? Eu falei, Juliano, você viaja? Você vai usar esse cartão mesmo? Que a anuidade dele é 1.600 e tararará. E se bobear, o Bradesco sobe de novo daqui a uns dias. Tem o Dux, não precisa de é eterno? Que depois ele não consegue isentar a anuidade, ele pediu o cartão, o gerente sofreu pra pegar o cartão pra ele, deu pra ele e vai lá e cancela. Como fica a cara dele com a gerente? Então, esse bom senso tem que ter entre nós. Tem que existir esse bom senso entre nós, o banco e o relacionamento. Né? Não é porque o cartão está disponível que você vai lá e pegar o cartão de crédito. Né? Não é porque o cartão está lá, você vai lá e pede o cartão de crédito. Não é assim que funciona. Cara, você pega o aplicativo do Clóvis, está cheio de cartão do Itaú aprovado para ele. Cartão Black, Infinity, não sei o que, Platinum e tal. Para mim também. Se eu abrir meu aplicativo de Itaú aqui, você vai ver lá aprovado Signature, é, Mastercard Platinum, Black com pontos, Black sem pontos. Eu já tenho quatro cartões de Itaú. Eu sei que se eu pedir mais um, eu vou ter que ficar brigando para isentar a unidade. Né? Então, não tem necessidade de ter mais. Então, a gente tem que fazer o quê? Usar o cartão que nos dá, né? É o um, um, um melhor benefício, e esse cartão que nos dá o melhor benefício, eu vou lá e foco nele. Cara, três, ó, ter uma bandeira de cada eu acho saudável. Um Mastercard, um Visa, um Elo, um Amex, cinco cartões, dois Master. Um... Então, assim, ter uma quantidade de cartões que sejam benefícios. Não tem problema ter seis cartões com benefícios. Não tem problema. É tentar isentar idade desses cartões o máximo que pode. Eu tenho um Platinum, um e um Black e um Infinity. Não tem problema.